Olá, o Governo de António Costa anunciou o fim dos vistos Gold, mas há um problema sobre o qual pouco ou nada se tem falado, o acesso aos passaportes Gold. Quem recebeu vistos Gold poderá candidatar-se até 2028 à nacionalidade portuguesa. E não é nada difícil, umas férias anuais chegam. Basta que passem 7 dias no território nacional no primeiro ano e 14 nos 4 anos seguintes. Ou seja, têm de estar em Portugal 63 dias ao longo de 5 anos. O jornalista Diogo Augusto foi à compra de vistos Gold e conta-vos tudo nesta edição semanal. Por outro lado, em França, a contestação ganhou no fogo com a reforma do sistema de pensões do presidente Emmanuel Macron. Mas tem raízes mais profundas, como as suas políticas têm favorecido as elites económicas em detrimento do Estado Social e dos trabalhadores. Nesta edição, João Piscaia relata-nos o último grande protesto nas ruas de Paris. O Estado português está refém do complexo financeiro, imobiliário e turístico e por isso não resolverá a crise da habitação, não valorizará os salários nem fará investimento público. Só nos resta organizarmos, argumenta a ativista Rita Silva no ensaio. É necessária a força de uma maioria social. Noutro ensaio, Guilherme Rodrigues desconstrói a narrativa liberal de a crise da habitação ser causada pela falta de casas e pela excessiva regulação do Estado. O único objetivo Desta narrativa é promover os privados e bloquear qualquer medida que reduza a procura estrangeira ou que ajude à criação de um parque habitacional público de grande envergadura. Por fim, João Rodrigues, dos Ladrões Bicicletas, fala-nos de pequenos grandes ditadores que pensam que tudo podem e tudo mandam. Fala-nos dos herdeiros de grandes fortunas e, e empresas que fazem birras públicas. É tudo na edição desta semana. Boas leituras e bom fim de semana.